Fala, fala galerinha! E Eu sou o Norberto Caramba. e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio aqui pra fazer o desafio dos 5 segundos. E estamos nessa posição ao contrário, na verdade, <risos> é. diferente do normal, pois temos aqui uma convidada e... que está <risos> escondida. Sim, a tem que ficar assim, é. Tem que ficar assim. Pra quem não conhece, é esta pessoa aqui, é Dani Cruz, cantora Potiguar. E ela aceitou esse desafio para. Só pra defastar um pouquinho mais, porque <risos> em é cima de mim, eu não aguento mais. é Ela aceitou esse desafio, ela não sabendo o que é. É, que mas assim. aí vocês sabem, né? As pessoas já devem ter visto o desafio, porque esse desafio ele é muito, muito feito, ele é bem antigo. Mas a gente tem que falar três coisas em cinco segundos. Acho que vocês vão entender ao longo do tempo. Gente... Três coisas em cinco segundos. <risos> certo. É tipo. saber <risos> Mas vai vai dar certo. É, é certo. Eu tenho certeza jogos. Vai ter um sorteio, porque a nossa produção ela conseguiu, inclusive, obrigada produção. Eu, faço... eu não sou a estrela, não, hoje. <risos> o que é? Não, vai com essa. Eu vou segurar essa aqui primeiro. Norby faz pra Dani, Dani faz pra mim e eu faço pra Norby. Pronto. Isso. Tá. Aí, top! tem um detalhe. Ai, para pra cá. Top. top. Temos aqui um elefante, inclusive. A gente vai sortear e a pessoa tem que ir falar e pegar. E a outra coisa muito importante: quem errar Sim, é a pessoa vai acertar o quê? Não são três coisas aleatórias não. A pessoa pode dizer. Não, bem. tem. é Vamos pra categoria, meu Vamos pra frente, eu vou dizer e a gente vai responder! Ai, vai! O quê? Diga <risos> três cantores ou bandas que você não gosta! Já tá. foi! Louça, Miguel Castro! Ai, Sandro Menezes! É <risos> <existe. risos> você tem que pegar o um negócio? Acabou no caso! Mentira! É. Perdeu, pega o fita e passa o Tem a Miguel Castro, Miguel Castro é uma vendida! <risos> foi boa, Reza! Foi bom pra quem a gente se pergunta? <risos> Deixa eu mexo meio as coisas. Pronto. Não é pra tirar, não. Diga três profissões que começam com a letra M. Médico. Cancela. mas. Médico. Cancela. Não, cancela, não, cancela, porque aqui o tempo não precisa. Pronto, tá certo. agora eu vou ter que tirar. Foi dois, Você vai pra ter que dizer outra coisa. Você vai ter que dizer outra. Diga outra letra. Diga profissões com a letra Y. O quê? <risos> diga, diga quero que você diga, Liga profissões com a letra P, vai. Pedreiro, pintou e. Ep... Da Google. Não. Eu não achei que era. O é a... cara ganhou, foi. Ganhei, Tô dando que segurar assim, segura só... aqui no meio. Eu fui só a rápida, viu? Diga, três autores nacionais. Entendeu, na galera? É. Gol, é mas Eu não sou ah! ah! três! Eu mudei! Deus, Deus. Ele errou sim! Vai, eu vou botar na sua cara! Eu não consegui pensar, né? Cadê a pinta? Eu sou, sou muito legal, eu vou deixar você colocar. Cara, tá. Como? Eu acho que você tem duas caras negras, eu Diga três animais que voam. Pássaro, ave... Não, não, e... não, não. É... É, Pássaro, ave, o quê? Pássaro, pássaro, pássaro ave... Eu vou... Maldita hora que eu aceitei! A foi a hora que eu acertei porque Eu tenho um problema, gente, eu tenho patologia com memória, relação ao memória Eu não vou fazer um negócio desse, não Agora vocês façam de um jeito pra que eu consiga falar, porque olha isso aqui, minha gente Pronto, Diga três frutas azedas Ai oh, meu Deus, limão... <risos> limão, laranja e kiwi tá? Vixe, foi na, foi na, não, na, na, na, na não, tutela na, na minha concepção, eu acho que tem que botar fita Bota! Não, o que que é Fita! Mas se você pensar, ela. É em 5 segundos, minha amiga. Ou seja, é Depende não, do que oh, oh. se for doce ou se for Ei. vamos! eu vou. O I é mais doce do que Eu não lembro nem é as provas, eu frutas. Ai, eu acho que ela falou morango. Banana, nada a ver. Ah, vamos aceitar dessa vez. Diga três. É pra quem? É pra mim? Diga três nomes de novelas. O clone é a última vítima. A favorita. É, né, Lito? Não pegou não, hein? Ai, não pegou! É, Hum. Olha Diga <risos> três cidades que falam em espanhol. Barcelona, Madrid, Ai, meu Deus, Espanha. Ah, o okay. quê? <risos> <risos> que pena, Argentina! Eu disse Argentina. Argentina não faz isso. Eu tô com uma fita que falam isso espanhol. Eu poderia ter dito Natal, porque aqui também fala. Qualquer cidade poderia falar. Porque eu mesmo falo aqui. Eu não quero mais uma cidade, meu que falar. Aham, essa daqui eu gostei. Diga três qualidades minhas. O que é? Fiquei acertado rapidinho. Você não tem qualidades, Você acertado. Perdeu de acertar. <risos> Qualquer um que olha já vê as qualidades. Fica me... Eu legal, fiquei calada, porque Por que será, né? Agora, eu não... Ela inventou dias, assim, esse negócio. Ela tá boazinha que ela ficou. Não conheço costa mais. Diga três esportes que tem rede. Vôlei, Ei. tênis, não basquete. Sim, aí eu não tinha apertado no tempo, ele não tinha apertado no tempo. Vai, tem que estar mais com lado Se ele foi pior. Vai. Eu acho que ele errou. Eu acho que ele errou, vai ter que passar. Vai, vai! Mas não tem o tempo! Não, não tem o tem tem tempo! Tem, tempo, o tempo passa, entendeu? Exatamente. A bondosa comigo, eu gosto. Cadê o tá aqui? Diga três defeitos meus. Ridículo, feio e abastalhado. <risos> que tipo de defeito Tá errado! Ficou ótimo! Que não foi a besteira! Deu os melhores defeitos. Não vale! Diga três estados do nordeste, valendo! mais Rio Grande do Norte, e Pernambuco e Paraíba! O quê? <risos> Fazer de novo outra! É pra ele! Ele tá querendo se ensinar! Ah! Olha aqui! Último, Último. Último, a última! A última! Vai! Diga três objetos que cortam! Faca, tesoura e alicate, tá? Não! <risos> E é aí pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, aproveita e acompanha Dani Cruz nas redes sociais. Eu mesma, lá no Facebook, Dani Cruz. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Eu também tenho um canal, Ai, Eu não aguento mais. Não fale com tá? Valeu! Valeu! Que miniatura é essa, menina? Miniatura do vídeo. Ah, que negócio para a que eu vou matar. Sério? É, passar só mais um aqui. Assim. Eu não sei o que eu deixo vocês fazerem isso. Daniela, é muito feita, por Eu não sei o que eu deixo vocês fazerem isso, pra casa. Vai, minha nariz. não vai, a uma foto.